Meus amigos queridos do nosso canal, o canal do Cícero e Madalena Enquanto a Madalena, a querida irmã Wanda e também sua filha Dayane estão limpando o quintal Eu vou subir o drone e vou dar uma volta aqui na nossa, vou dizer, região Aqui em volta de onde nós estamos Vou mostrar para vocês Alguns locais tá bom. Que eu também vou acabar conhecendo através desse voo. Essa saída aqui vocês já, já conhecem. Eu já fiz algumas vezes voos por aqui. Então, essa saída aqui é normal. Estamos agora passando é, sobre o rio Pardo. O rio pardo, pessoal, nasce aqui na cidade de Hipuyuna. Só que nós fomos para ir lá na nascente. Fomos informados que foi fechado é, para visitação, não por conta do coronavírus, mas por conta dos mal educados, dos, das pessoas que vão até lá, no caso que iam, né? porque agora está fechado. E se alimentava lá, e comia, tomava suco e deixava depois as garrafas, os papéis, e a sujeirada que infelizmente advém desse tipo de coisa, né? tudo lá. E o dono foi se enfadando, foi se enfadando, foi se enfadando. Conclusão: Agora, se a gente quiser ir até lá, tem que marcar com ele. Ele não mora aqui em Puiúna, ele mora em São Paulo. Então complicou, complicou bastante. Vamos agora, então, nessa fazenda. Eu sempre passo nessa estrada aqui de terra, indo para casa do seu Deca, indo para casa do Josué da Janaína. E eu passo aqui ao lado dessa fazenda. Agora eu vou vê-la por cima. E eu vou ver se eu consigo marcar com o proprietário desse lugar uma visita aqui para a gente ver como é que funciona. Estou vendo uns, uns funcionários ali, né? Essa é com certeza é a casa sede. Tem um jardim aqui na frente. Então só pode ser a casa sede. Tem uns funcionários ali embaixo. Estão trabalhando. Alguns animais. E uma matinha no fundo. Com certeza, quando tem uma matinha assim, sempre corre um riozinho, né? É, corre sim. Olha o riozinho aí. Atravessando por baixo da estrada de terra, tem uma aguinha. Ali nós vemos uma casa. Que eu também não sei quem mora, mas com o tempo eu gostaria de conhecer. Opa, um urubu passou lá embaixo. tá um pouco seco é bom quando chove porque fica um verde bonito né Vou aproveitar e fazer uma foto da casa e agora derivando para a esquerda é tem uma aguinha aqui sim ralinha tadinha mas tem essa estradinha aí à esquerda é a que vai como eu falei para vocês lá para casa do seu Deca pessoal eu ainda quero fazer um voo assim com maior duração, para conhecer mais a região, então eu vou aos poucos. a é uma garça passando embaixo, eu vou aos poucos. Lá é o asfalto que para onde está aí naquele caminhão, vai para Poços de Caldas. Essa construção agora que eu estou indo, é uma empresa que trabalha com batatas palha. Aqui eles chamam de fritadeira Fala fritadeira A gente já sabe que é Batata palha. Aquele barracão lá na frente Como vocês podem ver É onde eles fazem também A separação das batatas inglesas Então os caminhões encostam ali Carregam e vai para Belo Horizonte, São Paulo, Ceagesp e Para esses lugares, para depois serem comercializados. Né? Nos mercados, nas vendinhas. Esse aqui está parado, parece que está fechado. Vamos seguir em frente. Quando eu e Madalena queremos tomar um leite puro, a gente vem aqui nessa fazenda à esquerda. Mas eu vou passar reto. Eles vendem um leite muito bom aí. E também um queijo fora de série. Essa casinha é de um funcionário da fazenda. Parece que o pessoal está trabalhando, tá tudo fechado. Aquele barracão azul à esquerda também é de batata, viu pessoal? O pessoal trabalha com batata lá. E esse que eu vou seguir aí, um caminho ultrapassando outro lado. Rapaz, corajoso, hein? Ó, oh, outro sal na poda também. É porque não vê ninguém, né? Lógico, com certeza. Esse próximo barracão aqui, também, é da mesma linha, né? Aqui eles lavam o caminhão ali. Então, o que, que eles fazem aqui? O caminhão chega com a batata suja, nos bags. Aí, lá dentro, eles lavam essas batatas, processam elas direitinho. E... Depois embalam e enviam para venda, né? O que acontece é que agora é a época da colheita, então tem que aproveitar. Então às vezes trabalha até a meia noite. Já chegou a virar noite trabalhando aqui. O montezinho falou que eles muitas vezes trabalhou até o outro dia e para casa descansar um pouco, Entrava outra turma e virava à noite. Manzazinho ele foi motorista de caminhão Viajou muito com caminhão Então ele conhece bem isso aqui é, Os caminhões estão ali embaixo O pessoal está trabalhando Tem um, uns rapazes andando ali Vou passar aqui por cima agora e aí, As serras mineiras são bonitas né gente Olha que coisa linda lá na frente E aí Rio Pardo Segue o lado de Santa Rita de Caldas. Agora passando aqui por sobre a vila. Uma vilinha sossegada aqui, viu gente? Tranquila. precisa ver que gostoso que é morar aqui. A maior parte que mora aqui são parentes também, pelo que eu observei. Né? Aqui está o pai do irmão Zezinho com a mãe e os irmãos do irmão Zezinho. Aquele sobradinho ali na frente é de um dos irmãos dele. Então aqui o pessoal se conhece. Disse que antigamente o pai do irmão Zezinho estava me falando antigamente, isso aqui era um sítio, aí o rapaz pegou, picou tudo em chacrinha, chacrinha não, que não é chacrinha, são terrenos, né, terrenos, não são chacrinha, e o pai do Zezinho ficou indeciso se comprava, se não comprava, onde é esse sobrado aqui, até que ele comprou e não se arrependeu, e aqui então mora um filho dele, né, aí tem uma igrejinha à direita aqui, azulzinha clara, é uma igrejinha, ali à esquerda, ali ó, é da Assembleia de Deus, essa daqui, a outra parece que é Batista, Presbiteriana, negócio assim, e aqui essa, essa casinha que eu tô focando aqui, que eu tô fotografando agora, é da Dona Fátima, que fez o biscoito de sal amoníaco, vamos voltar por aqui, subir um pouquinho para passar por sobre essas árvores e vamos voltar. Seguindo nessa linha aí o asfalto, ó, vai para a cidade de Puyuna, em seguida Congonhal, depois Pouso Alegre, um lugar muito gostoso para descansar a mente. É que a gente fica pouco tempo aqui. Uma parte a gente vai para as roças, né? Vai para o sítio, vai para casa do Adélio, vai para casa do seu Deca, Josué, Janaína E agora nós vamos começar a andar para mais longe. Eu conversei com a Madalena. O irmão Zézinho já se manifestou no desejo de nos levar para outros lugares, para a gente conhecer mais famílias, então vai ser muito bom. Olha os caminhões que eu falei lá embaixo, ó, sendo carregados com batatas. tá vendo lá embaixo? Aí depois eles viajam e vai para a entrega. Esse barracão aqui é bem grande, viu? Eu acho que por hoje vai ser mais ou menos isso que eu vou mostrar para vocês. Aqui tem uma senhora que lida com as vaquinhas, que fica nesse passinho aí embaixo. E agora eu vou voltar, vou baixar o drone e até mais ver, meus queridos. Um abraço para vocês, se inscreva no canal, dê like, comente e Deus abençoe a todos.